Viva amigas, aqui está, está terminado, o remate invisível está aqui, reparem é este que passa por baixo deste e deste, portanto estes dois ficam paralelos quase sempre, e aqui este passa por baixo é insignificante, portanto, da parte da frente não se vê nada, da parte de trás nada se vê, passa por aqui, remata aqui estes dois, passa por aqui, remata aqui estes dois, top. Um ponto muito lindo, muito fácil. Reparem que esconde bastante bem aqui as entradas. Estão a ver as duas entradas paralelas ali, não se vê neste ponto. Portanto, só se vê a carreira anterior e depois começa logo o ponto, é muito interessante. Podem usar, está em Creative Commons, não tem direitos autorais, eu faço estes pontos para todas vós. É um ponto muito lindo, muito fácil e as peças com este ponto, de certeza que vai vender muito amigas.